Agora aqui, ó, eu passei toda a carne para a frigideira. Olha só, gente, como diminuiu. cozinhou ficou assim, ó, o temperinho, o coentro, tudo aí, ó. E aqui, ó, eu coloquei mais um pouquinho de água para fazer fazer um pirão. O pirão, gente, é assim, eu vou ensinar vocês a fazer um pirão aqui agora. Pirão tem que fazer com a água fervendo o caldo, né? Então eu coloquei mais um copo, 200 ml de água aqui junto com essa gordura, todo o tempero aí. Verifiquei se não tinha nenhum pedacinho de osso, isso é importante. Enquanto isso, essa carne vai ficar aqui com um pouquinho de gordura, ela vai ficar esquentando aqui na chapa, viu? Então aqui, gente, é só fazer assim, ó. É só pegar uma farinha boa. Começou a ferver aí, ó. Você vai pôr na farinha e vai mexendo até dar o ponto, de pouquinho em pouquinho a farinha. Nem ponha, não põe muito de uma vez não. Esse aqui é o jeito de pirão. Prontinho, ó. Então vamos lá pro pirão aqui, ó. Todos os temperos aqui, coloquei mais um pouco de água. Aqui uma farinha boa. Farinha de mandioca boa mesmo. Então você vai devagarinho aqui, ó. Você vai aqui um pouquinho só e vai mexendo. Ó. Não põe muito não, ó. Essa farinha tem que cozinhar. Isso aqui é o segredo do pirão. Ó. Aí você vai pondo devagarinho, ó. Aí vai esperando. Porque no que está fervendo vai escaldar o pirão, ó. Ou, ou a farinha, ó. E vai engrossando. Aí você vai deixar... Não deixe muito grosso, não. Deixe um pouquinho fino. Porque quando for esfriando, ele, ó, ele vai grossa. Se você pôr muito, aí você vai estragar o pirão. Porque não tem mais caldo, né? Então, raponha devagarinho, ó. E mexendo, ó. Espera aí, ó. Você viu, ó. Vai grossa, não. Coloquei pouquíssima farinha. Esse pirão vai ficar um pouco gordo, né? Porque a galinha estava muito gorda. eu vou acrescentando Vê que é o que, que, que eu quero agora Ó, então aqui ó É bom que ele fique meio indo um mesmo hein? Aí você viu que Precisa um pouquinho de farinha Aí você acrescenta mais aí Mas de pouco a pouco Prontinho, Aí, ó, O pirão tá bem escaldado, né? A, a, a farinha escaldou. Então é assim que faz. Já. O interessante é que você pode ver que a gordura, ela separa um pouco do pirão. Olha, olha, isso aqui é a gordura. Ela separa, certo? Isso aqui é legal, ó. Você vê aqui, ó. Olha só a gordura que ficou, aí, ó. Separou do caldo a gordura, viu? A, a farinha separou. Interessante, né? Olha só meus amigos e minhas amigas, e aqui ó, você vê que tá fervendo aí ó, bacana hein, então ficamos por aqui com mais esse prato aí, isso aí é delícia gente, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho né, compartilhar esse vídeo para os amigos, e é isso aí, um abração.